Boa tarde a todos, senhor presidente, senhor secretário. Bom, de novo, boa tarde a todos, senhor presidente, é, diretor adicional, Norberto, Rafael Leles, Rafael Silveira, capitão Afonso da Defesa Civil senhores vereadores Rafael Leles, Ivan Nunes, Glaucia da Saúde, Sargento Dinaldo, eh, Ronaldo Tanuz, Eduardo Moraes, Thaís Andrade, Sérgio Túlio, Queijinho, Carrijo, Leandro Neves e Valqueira Amaral. Bom, a finalidade dessa solicitação, para que os senhores e senhoras da imprensa pudessem vir aqui hoje, é para nós relatarmos as providências com relação às últimas chuvas ocorridas na cidade de Uberlândia, mais proximamente do dia 16 de janeiro. Há aproximadamente dois anos, nós já tínhamos contratado a empresa de engenharia, a empresa de Goiás, né, de Goiânia, que vem fazendo o estudo das bacias de Uberlândia, especialmente da bacia do Lagoinha. Vou repetir novamente, há dois anos. E, portanto, no final do ano passado, em dezembro, esse estudo nos foi entregue. Nós não estamos fazendo uma coisa aqui emergencial, porque choveu. Nós já estávamos estudando há dois anos os problemas que nós já tínhamos detectados. E, portanto, nesta tarde de hoje, nós vamos fazer a apresentação aos senhores da imprensa. Por esse motivo, nós tivemos a oportunidade de tomar as providências necessárias para o início das obras. Até o final desse mês, nós vamos estar com o primeiro pacote de licitação prontos, que vai somar em torno de 30 milhões de reais para nós iniciarmos essas obras. Essas obras têm uma previsão de conclusão de 24 meses, ou seja, dois anos. E, portanto, vamos à parte técnica que foi preparado pelo engenheiro Rafael Silveira, que é o nosso secretário de gestão, que fará uma apresentação aos senhores e senhoras da imprensa, aos senhores vereadores que aqui estão. Então vamos. Fazer a apresentação, eu pediria que apagasse as luzes. Boa tarde a todos. É, nós fizemos essa apresentação, é, inicialmente nós vamos tratar de drenagem pluvial que já foi executada aqui na cidade de Uberlândia. E no desenrolar dessa apresentação, nós vamos apresentar as novas medidas que o projeto, né, os projetos que nós contratamos no primeiro semestre de 2020, colocaram como, como obras necessárias na cidade de Uberlândia. É bom relembrar, no ano de 2011, 2011 e 2012, nós construímos a segunda galeria na Rondon Pacheco, aqui da Avenida João Naves de Ávila até a BR-050. Nessa ocasião, é, foram investidos na Rondon, entre Ramais e Galeria, é, um valor em torno de 30 milhões de reais para acabar, diminuir aquelas inundações que a gente tinha na parte superior da Rondônia, do bairro Tibere. Era extremamente comum aquelas inundações ali na esquina da Paraná. E com esse conjunto de obras que foi feito em 2011 e 2012, nós já não temos problemas naqueles locais mais. É, nós temos também né, as redes auxiliares que foram feitas. E é importante lembrar daquela quantidade de obra que nós fizemos aqui no bairro e Santa Mônica, para canalizar, direcionar grande parte da água da chuva para a represa do Parque do Sabiá. Hoje a represa do Parque do Sabiá é o maior reservatório de contenção da cidade de Uberlândia e ele ele auxilia muito, mas muito mesmo, para evitar que durante a chuva forte essa água desague na Rondom Pacheco, momentaneamente aquela água que é captada pelas bocas de lobos e grelhões. Fizemos aí, tem uns 15 dias, a gente estava com um problema muito comum no final da Segismundo Pereira ali, né, divisa com Ceasa, a gente estava tendo inundações graves aí nesse ponto, então nós fizemos a ampliação da rede, fizemos uma valeta de infiltração dessa água, com um direcionamento de fluxo, para minimizar os alagamentos nesse ponto. Fizemos a drenagem do bairro São Lucas e ao longo de toda a Avenida Getúlio Vargas, era um outro ponto crítico levantado né, pelo nosso plano pluviométrico, que a Defesa Civil elabora junto com seus componentes, e nós entregamos essa obra no mês de setembro do ano passado, e nós conseguimos minimizar bastante os alagamentos e inundações ao longo da Avenida Getúlio Vargas e no bairro São Lucas. Estamos finalizando agora, é, nos próximos meses, o Bolsão do Morumbi, o Bolsão está praticamente pronto, no entanto, faltam algumas redes que, que direcionam a água para lá. Um outro ponto crítico da cidade, que nós estamos solucionando com a execução dessa obra aí. E agora eu vou falar um pouquinho do, do panorama, o que, que a empresa de engenharia levantou. Que Nós entendemos que um grande problema da Avenida Rondon Pacheco não é a Avenida Rondon Pacheco, a água dela em si. É, Todo mundo ficou muito claro, tanto junto com a Secretaria de Obras, DEMAI, que o problema é a água que vem da parte alta para Rondon Pachico. E a Rondon tem dois grandes córregos e direcionadores de fluxo que caem nela. Que Um é o córrego Jataí, que nós temos um reservatório de contenção, que é a represa do Parque do Sabiá, e o outro é o córrego Lagoinha. E o córrego Lagoinha hoje ele tem a vazão dele natural. A água é direcionada para lá e ela tem um deságua imediato na Rondon Pachico. Então, no primeiro semestre de 2020, através do DEMAI, foi contratado esse estudo da bacia do córrego Lagoinha, com deságue no córrego São Pedro, que é a Rondon Pacheco, para minimizar, diminuir essas inundações na avenida. E agora, no mês de dezembro, nós recebemos esse pacote de orçamentos e projetos executivos para que a gente possa fazer a licitação e executar essa obra. Agora, em janeiro de 2022... É, nós também reunimos, um pouco antes daquela chuva forte que deu, nós estamos desenvolvendo, já estamos na fase de projeto para iniciar a implantação de sistemas de alerta de inundação na Rondon Pacheco. No final da apresentação eu vou mostrar isso um pouco mais na prática. E agora em fevereiro, nós estamos montando essa licitação para até o final do mês, tá com essa licitação disponível para as empresas participarem. E logo que tem um, um ganhador aí, a gente dá a ordem de serviço, e ter essas obras concluídas em 24 meses. Então, o projeto nos mostrou que nós temos que construir quatro represas ao longo do Córrego Santa Luzia, o Córreo Santa Luzia, do, do Córrego Lagoinha. O Córrego Lagoinha ele inicia lá no bairro Santa Luzia, e ele tem o deságua dele na Rondon Pacheco, ali na altura da Avenida Francisco Galassi. É, ele fez a previsão também, mostrou a necessidade de construção de 20 km de redes auxiliares, ele tem dois desagos, o na Francisca e o na Nicomedes, prefeito. Isso mesmo. É, o da Nicomedes é quando ele junta com o córrego Mogi, que também é um outro, tem uma, uma contribuição. Então, o estudo mostrou a necessidade de 20 km de redes auxiliares, que são redes que vão direcionar esse fluxo para essas represas, e também de algumas galerias, que é entre uma represa e outra, ou algum trecho que hoje ele corre a céu aberto e ele não, não apresenta capacidade. Previu também a construção de alguns dissipadores de energia, para a gente não ter erosão nesses pontos. E nós estamos trabalhando junto com isso, com um sistema automatizado, com um medidor de nível dentro das galerias da Rondon Pacheco, para ter um sinal luminoso, nós vamos mostrar ele para frente. Então, essa é uma visão geral do projeto. É, a represa 1 está lá na, na esquina da rua Avenida Jaime de Barros. Né? A segunda represa, junto com a rua Vasco Macia, a terceira, na Rua Saldanha Marinha, essa terceira é a maior represa que nós vamos ter. E a quarta, ela é dentro do Camaru. É uma represa que existia, ela foi assoreada ao longo dos anos, ela, ela, hoje, hoje a represa não existe mais, então nós temos que fazer uma nova represa lá, onde existia aquela anterior, só que agora já é uma represa um pouco maior. Falando em número, é, tecnicamente, hoje uma vazão numa chuva crítica, igual aquela que nós tivemos aqui no mês de janeiro, estima-se que tem uma vazão de 180 mil litros por segundo que chega na Avenida Rondon Pacheco. Com a criação dessas quatro represas e controladores de comporta, vertedouro, o projeto estima que essa vazão vai ser reduzida para 46 mil litros. Então eu estou falando em reduzir praticamente a um quarto da vazão atual aquela água que chega na Avenida Rondon Pacheco. Aqui tem um detalhe da primeira represa, que é lá na Avenida Jaime de Barros, é uma represa menor, mas ela é o começo da cascata. Como é que funcionam essas represas? Encheu a primeira, tem um vertedor, passa para a segunda. Encheu a segunda, tem um vertedor, passa para a terceira. Encheu a terceira, passa para a quarta. A partir da quarta, volta para o leito do córrego Lagoinha. Ou seja, até que isso aconteça, provavelmente a chuva já passou e a gente não vai ter um conflito de, de fluxo na Avenida da Rondon Pacheco. Então, é o, que vai, o que vai acontecer é, essas descargas ao longo da avenida, da galeria que tem na Avenida Rondon Pacheco, elas não irão acontecer momentaneamente à chuva. Então, nós estamos conseguindo controlar esse fluxo através dessas represas de contenção. Aqui nós temos o projeto executivo em planta baixa dessa primeira represa. Aqui nós já temos a segunda, que é lá na Rua Vasco Macia. Já é uma represa um pouco maior, funciona da mesma forma que a primeira, só que com volume um pouco maior projeto executivo dessa represa, nós temos a terceira, a terceira represa é a maior represa que nós vamos ter, só ela tem um, uma capacidade de armazenamento de mais de 180 mil metros cúbicos, é bastante água e juntamente com a construção dessa represa vai ter uma mudança de grade, nós vamos subir a rua Saldanha Marinho 1,70m para forçar a construção desse reservatório para ele segurar mais água ainda. Nós temos o projeto executivo também dessa represa, juntamente com galeria dissipador. E aqui nós temos a última represa, que é lá na rua João Mendes, que é dentro do Camaru. É, essa represa ela é a última dessa primeira etapa. Após essa represa, ela vai ter a canalização e a água devolvida ao leito do córrego Lagoim e, posteriormente, vai para a galeria da Rondon Pachico. É, essa represa aqui... ó essa represa da Saldanha Marinho, ela não tem cota, ela não tem nível mínimo. Então, no período de seca, essa represa não vai ter lâmina fixa. As demais já têm uma lâmina natural em virtude da, da, da nascente do próprio Córrego Lagoinha. É, agora, é, outra, outro propósito nosso que nós estamos executando já, que nós iniciamos no mês de janeiro, é a telegestão na Avenida Rondon Pacheco. No ano de 2019, através da PPP de Iluminação Pública, que o governo fez, nós já fizemos a previsão que 20% dos pontos de iluminação pública da cidade tivessem telegestão, ou seja, um controle remoto, que a gente conseguisse operar isso através de uma, de uma central. É, esse contrato da PPP, nós já estamos aí com ele para concluir no final do ano, a modernização das lâmpadas, e nós temos este ano para concluir também esses pontos de telegestão. Então, aliado a isso, nós estamos criando um sistema de monitoramento dentro das galerias da Rondon Pacheco. É um sistema automatizado, que funciona 24 horas por dia. E também, aliado a isso, nós vamos fazer a instalação, ao longo da Avenida Rondon Pacheco, de luzes. Aproveitar o próprio posteamento, com braço auxiliar no poste, para criar um sinal luminoso, uma luz amarela, em caso de atenção, com determinado nível da galeria, e uma luz vermelha em caso de evacuação, saída imediata da pista. Então, como que vai funcionar isso? Esse é um esquemático. A galeria encheu até um certo ponto. As luzes amarelas serão acesas imediatamente e automáticas. Passou daquele certo ponto, chegou no nível que o, que o vermelho foi projetado, as luzes vermelhas vão se acender e indica que a população tem que fazer uma saída imediata da pista, porque pode ter risco de inundação. Então agora nós vamos passar um vídeo que nós fizemos, explicativo, e essas são as ações que foram necessárias, são necessárias, e que nós vamos executar nos próximos meses. Mais de 140... Há pouco mais de 10 anos, eu estive aqui para apresentar o Uberlândia Integrada 1, o maior conjunto de obras viárias, asfalto e de drenagem da nossa história. E dentre as diversas obras realizadas, foi construída a segunda galeria de drenagem aqui na Rondon Pacheco até a BR-050. E diversos sistemas de drenagem auxiliar, captando a água de chuva dos bairros Brasil, Tibere, Custódio, Santa Mônica e levando até as galerias da Rondon. Ou aqui para a represa do Parque do Sabiá, que se tornou a maior represa de contenção de grandes chuvas de Uberlândia minimizando alagamentos na Avenida Anselmo e no Alto da Rondon. Agora, o Uberlândia Integrada avança com mais obras de drenagem, concluídas nos bairros Sejas Mundo Pereira, São Lucas e ao longo da Avenida Getúlio Vargas. E com a construção de bolsões de contenção no Morumbi. E em dezembro de 2021, a Prefeitura recebeu um estudo contratado há quase dois anos de toda a bacia do Córrego Lagoinha. E finalizou os projetos para iniciar a construção de quatro represas e de 20 quilômetros de redes auxiliares para a contenção de água de chuva na região do Parque Santa Luzia e Camaru. Uma ação necessária para evitar que, em chuvas muito intensas, esse grande volume de água deságua diretamente nas galerias da Rondon Pacheco. Próximo ao rio Uberabinha, comprometendo a vazão de toda a galeria como acontece atualmente. Aproveitando o relevo em declive de mais de 100 metros, aqui do Santa Luzia até a Rondon, a Prefeitura de Uberlândia vai construir quatro represas em cascata em áreas naturais do curso do Córrego Lagoinha. Será próxima da rua Jaime Barros e vai aumentar sua capacidade de 6 para 21 mil metros cúbicos. Quando o nível da água subir aqui desce por gravidade para a segunda represa da Rua Vasco Macia, que terá capacidade para mais 33 mil metros cúbicos. Ao chegar próximo do limite, a água desce naturalmente para a maior represa que será construída, preservando as matas nativas na Rua Saldanha Marinho, que será elevada em mais 1,70 m de altura criando uma barragem com até 4 metros de profundidade e 180 mil metros cúbicos, sendo ligada por duas galerias, sob a pista com a quarta represa do sistema, que será feita dentro do Parque do Camaru e terá capacidade para 53 mil metros cúbicos, sendo ligada por novas galerias subterrâneas até o deságue controlado no leito do córrego Lagoinha, que depois se une com o córrego Mogi e é levado até as galerias da Rondon. Com as novas represas de contenção e redes auxiliares, a Prefeitura de Uberlândia vai retardar e diminuir muito o volume de deságue direto da bacia do Lagoinha e Mogi, que chegam na Rondon, reduzindo de 180 mil litros de água por segundo para apenas 46 mil litros por segundo em chuvas extremas. Outra inovação do Uberlândia integrada na Rondon Pacheco foi iniciada em janeiro para a implantação de um sistema eletrônico de monitoramento de água dentro das galerias. A Prefeitura vai instalar alertas visuais nos postes ao longo da Rondon, com luzes amarelas para sinalizar atenção com o nível das águas nas galerias e luzes vermelhas para indicar a saída imediata da pista de forma preventiva. Um sistema moderno e seguro, que funciona automaticamente 24 horas por dia para proteger a todos. Uberlândia Integrada 2. Mais obras de infraestrutura e drenagem para uma cidade cada vez melhor. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Gente, é isso aí que nós temos que apresentar. Valéria teve integração, Valéria Almeida teve integração. primeira pergunta é quanto vai custar essa obra, é, de onde vai vir esse recurso, como é que a prefeitura vai conseguir esse recurso. E a outra pergunta é de 2017, né, quando senhor assumiu essa atual gestão, prefeito, até agora, quanto já foi gasto em obras apenas de recuperação diante da Rondon né, diante de, de situações de chuva é, fortes? Obrigado. Bom, dessas obras aí, eu disse que essa primeira etapa serão 30 milhões de reais. Isso. Porque isso está dentro do, do programa é, Buriti Cidades. Nós temos o Buriti Campo, agora nós temos o Buriti Cidades, que ele significa recuperar todas as nascentes que estão cortando o perímetro urbano da cidade de Berlândia. E esse será o primeiro a ser atingido. É, com relação a recursos é em torno de 18 milhões de reais, aproximadamente, é o recurso que está vindo para o município, vindo daquele acordo do governo do Estado, do Ministério Público e Tribunal de Justiça, é, para fazer a distribuição aos municípios mineiros daquele recurso da Vale. E o restante, nós vamos buscar através de recursos próprios, através é, de alguma sobra de financiamento que a gente tem aqui. Mas posso garantir que, nessa primeira etapa, os recursos já estão assegurados. Em é, relação à outra pergunta, prefeito, não sei se a poderia me responder. De 2017, quando senhor iniciou essa, essa gestão do senhor, até... Desculpa. É, de 2017, nessa atual gestão do senhor até agora, quanto vocês já tiveram que gastar só fazendo reparos na Rondônia, em função dessas chuvas que acontecem em todo verão, praticamente? Nesses últimos anos, você mencionou, a partir de 2017, salvo o melhor juízo, o pior desastre foi neste janeiro desse ano. O restante foram estragos, mas estragos menores. Neste agora, deste ano, nós investimos aproximadamente 400 mil reais. E os outros não foram tão significativos como esse, assim, se não me falha a é minha memória. É isso? É, bem otimista. Boa tarde a todos. Sou Marion Doria, da TV Paranaíba. É, prefeito, eu gostaria de saber assim, é, uma estimativa de, de tempo para que a gente consiga saber que, numa determinada data, não vai mais haver problema de enchentes na Rondon. A gente pode ser otimista em quanto tempo? Bom, a estimativa dessas primeiras obras, eu disse, são 24 meses, dois anos. Por quê? Porque são obras que você não, não pode trabalhar nessas obras. Então são obras que você tem que acelerar no período de seca. Agora, vai depender muito, logicamente, da licitação que nós vamos fazer, o prazo de fechamento dela. Se for é, licitações que não, não haja recursos de empresas com empresas, eu espero que lá para o mês de abril, início de maio, né, Rafael? A gente possa iniciar essas obras. Portanto, o prazo é esse. Agora, nós estamos fazendo todo o esforço para que realmente, a partir da conclusão dessas obras, não haja prejuízos como esse que houve na Rondom Pacheco. E nos imóveis que ali estão, é, dentro desse perímetro. Uma boa tarde, Pedro Corsini da Banjo Triângulo. Uma, duas perguntas. A primeira é sobre se esse estudo, ele já é de resposta também ao MP, com base no que foi expedido no final de janeiro, cobrando da Prefeitura do DEMAI estudos de drenagem da Rondon. E a outra pergunta, a gente sabe que além da Rondon tem outros trechos críticos de Uberlândia que sofrem com as chuvas, e mesmo sabendo da Minervina ser por conta do DENIT, a Prefeitura cogita em mexer na Minervina para solucionar um problema que está incomodando o Bernalense desde outubro do ano passado? A Minervina, nós temos que ter um entendimento ali, a área federal. Então, hoje, qualquer investimento que eu estiver numa área que seja federal, eu tenho que ter pelo menos um convênio e tenho que ter recursos. Então, aquela obra ali de total responsabilidade do DENIT e do Governo Federal, que, aliás, já devia ter concluído aquela obra. Mesma, mesma maneira é o Anel Viário Sul, que também é um perímetro é, ligado ao DR, onde houve o rompimento daquele bueiro, e nós estamos com o Anel Viário Sul parado até hoje. Então, posso lhe adiantar o seguinte... Onde é dentro do perímetro urbano que houver qualquer incidência de fatos estranhos, vamos dizer, a vida comum, normal, a prefeitura sempre atuou e sempre atuará prontamente. Esse é o meu papel e eu farei o meu papel. A outra pergunta, eu esqueci. Foi sobre o Ministério Público solicitar o ah. um ensino de drenagem. Veja bem, eu acho que o Ministério Público já estava sonhando há dois anos atrás, né? porque nós temos um projeto concluído depois de dois anos, nos entrega em dezembro, o fato foi em janeiro. Para a nossa tranquilidade, para a administração nossa, nós tínhamos o projeto pronto. Mas não é porque que houve um incidente em 16 de janeiro, porque houve uma ação em 16 de janeiro que nós fomos correr atrás. E se nós formos correr a tarde a partir daquela data, nós certamente ficaríamos ainda mais um ano e meio, dois, para ter respostas. Então, a nossa resposta, graças a Deus, coincidentemente, já estava pronta. Boa tarde. Vinícius, Vinícius Lemos, Jornal Estado de Minas. Prefeito, uh, demais autoridades, eu gostaria de saber se esse projeto das... das dos bolsões, das represas, de alguma forma, ela esse projeto muda o, o curso do córrego Lagoinha ou se afeta a, o volume de água que passa pelo córrego, no sentido de vai ser só a captação de água extra da chuva? Queria saber se, se qual foi o estudo feito em relação a isso. O, o doutor Rafael já disse, vai correr no leito normal, mas pode responder. É, não, ele não muda o leito do córrego Lagoinha, é o leito natural, a gente tem que aproveitar isso, é o fundo do vale. Então, nós não mudamos o curso natural e, na época da seca, o córrego Lagoinha, com a sua vazão natural, vai continuar passando lá. É, o que vocês já podem adiantar sobre algum impacto na, nessas regiões, durante essas obras? E o senhor falou aí né, que vai correr no leito do Lagoinha, mas precisa de alguma, é, de alguma autorização ambiental para a realização dessas obras? São, são intervenções todas em áreas públicas já. Nós não, não, não vamos precisar de desapropriação nessa primeira fase. E, sim, como nós vamos estar tratando no APP, nós vamos ter que ter autorização dos órgãos com, é, ambientais competentes. Mas eu tenho a certeza que, da maneira que está projetada, com o cuidado que foi tomado, será preservado tudo aquilo de direito de ser preservado. Então, eu entendo que nós não teremos muita dificuldade, não. Mesmo porque também os órgãos ambiental moram no Berlândia e estão vendo o fato que está acontecendo no Berlândia. Portanto, eu não acredito que teremos dificuldades com o meio ambiente.